Muitas das vezes, o medo é causado por aquilo que você não é capaz de enxergar com clareza. Logo, procurar enxergar com clareza fará com que consiga afastar o medo. Portanto, se quer aprender a lidar com seus medos, fique comigo até o final desse vídeo. E, aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, vamos direto ao que interessa. As pessoas fracassam em suas vidas, e em grande maioria se dá pelo fato de deixarem o medo dominar as suas mentes, e assim cegarem as suas vistas. Pois a mente humana é como um animal selvagem em que poucos conseguem dominar, está sempre se esforçando para sair da jaula, e se não for domesticada vira uma fera, e isso lhe dará problemas. Logo o medo te impede de viver de forma plena, e em muitos dos casos, até mesmo chega a ser uma proibição de fazer aquilo do qual gostaria. Portanto, visualizar que esse sentimento é extremamente negativo, evitará que este cause danos. Pois o que faz com que o medo se torne prejudicial, é o fato de pensar tolices sobre planos e sonhos, que podem enriquecer a sua vida, e isso sem nem mesmo ter tido o trabalho de dar o primeiro passo. E assim, ao deixar de colocar em prática coisas das quais gostaria de fazer, passa também a deixar de viver, acumulando cada vez mais medo, pois agora você não só estará bloqueando experiências novas da sua vida, como também estará reprimindo sentimentos de frustrações. Logo por ter medo de que algo dê errado, isto acaba por acontecer, e por consequente, você obtém grandes perdas, o contrário também é verdade, pois também deixará de ganhar. E de forma sensata, o medo faz parte da vida, mas deixar com que este cresça a ponto de te prejudicar dessa maneira é muito mais prejudicial do que possa imaginar, fazendo com que isso se reflita em diversas outras áreas da sua vida. Logo, não queira viver com algo do qual possa ser tão devastador em sua vida. Dê a importância necessária para procurar se afastar ou até mesmo solucionar esse sentimento em você. E o fato de você sentir medo exerce poder até mesmo sobre a sua vida e a sua morte, pois em vida, você é contido de fazer o que gostaria, e em morte, você acaba por diminuir a sua expectativa de vida, pelo fato de afetar o seu emocional, desencadeando assim inúmeros problemas de saúde. Portanto, não deixe a sua mente se degenerar, mas caso isso um dia venha a acontecer, Use o restante de seus dias de lucidez para fazer o bem que já vinha há um tempo praticando e não sinta medo, afinal, isso faz parte da vida e a vida não deve ser temida em sentido algum. Ademais, espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma e se gostou, não tenha medo de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, por favor. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.